Vamos falar de quem? Da Arlequina. Eu tive que falar desse filme. Eu não costumo falar de filme que eu não acho muito legal, que é só pop, e eu acho que o... Ah, antes de mais nada, não precisa ter medo de spoiler, não gosto de fazer spoiler. E outra coisa, vai ter barulho de helicóptero, porque estamos no meio daqueles jogos que acontecem a quase quatro anos, começando lá na Grécia. Esquadrão Suicida é um filme que a gente tem esperando há dois anos, uma expectativa muito grande. É uma... História que dá espaço para bastante coisa, já que são um grupo de vilões fazendo papel de heróis. E tem esse ponto central, ao meu ver, que é o relacionamento da Arlequina com o Coringa. É o que é mais trabalhado no filme, inclusive. Tá? Você tem mais flashback da história dos dois do que flashback da história dos outros. E é uma personagem complicada de você abordar ainda mais numa, numa obra pop porque cara todos nós sabemos o terror que são os relacionamentos abusivos inclusive tem um vídeo que eu fiz sobre um livro chamado The Gift of Fear vou colocar o link para ele aqui que, fala, que ajuda a identificar relacionamentos abusivos e não vai muito a fundo nas consequências dos relacionamentos abusivos mas ajuda a identificar quando a gente está perto de uma pessoa perversa, e não só para relacionamento, para outras coisas também. Recomendo o livro e o vídeo. Então, você tem um Arlequina, que todo mundo sabe, que é uma doutora, e que entra num relacionamento perverso com um Coringa, que destrói a cabeça dela, e ela se torna uma escavinha dele, vamos dizer assim, ela é a coisa submetida a ele. E aí, você chega no cinema e vê um monte de gente fazendo cosplay de arlequina. Aí você pensa assim: que é o que a gente logo pensa, né? Ah, o mundo tá perdido. As pessoas que se vestem de arlequina não entenderam nada. E cara, vamos lá: às vezes a gente não entendeu. Porque é muito difícil você assumir que todo mundo gosta de uma. tem essa confusão com relação ao relacionamento abusivo. Ok, eu sei, nós sabemos que uma linda mulher, 50 tons de cinza não precisa nem dizer que não é discreto, mas também tem muita gente que acha romântico 50 tons de cinza. Uma linda mulher é um exemplo mais interessante porque até o final, até o pedaço da década de 90, o conceito de romance era uma coisa perversa, era sempre o cara mega superior, a mulher mega inferior e por aí vai, variações disso. Então a gente tem sim um problema de confundir amor com possessão. Ó, o helicóptero, como eu falei. Só que a Arlequine é um pouco diferente. A personagem não se comporta, na verdade, como vítima de uma relação abusiva. Muito embora, e isso eu vou falar com muito cuidado porque não vou fazer spoiler, o diretor e roteirista do filme coloquem essa questão da personalidade pelo menos em uma cena, se vocês já assistiram o filme e quiserem colocar nos comentários que cena é, que eu acho que é, eu confirmo, é uma cena mais emblemática, mas isso aparece também em mais umas duas ou três cenas de flashback durante o filme. Então a Arlequina, na verdade, e por isso eu estou usando essa blusa, não sei se dá pra ver, é a Delirium, que antes de ser Delirium era the Late. E pirou, mas aí pirou por motivos totalmente diferentes da Arlequina, então não serve de comparação perfeita, mas a ideia é mais ou menos essa, da Arlequina. A Arlequina é uma, é uma encarnação desse estereótipo da delírio. Ela, para lidar com o mundo, ela se coloca como externamente como uma pessoa feliz, a tal ponto que talvez ela acredite que é uma pessoa pura e feliz. E é claro que as pessoas não percebem isso conscientemente, assim... Não é que as pessoas sejam burras, tá? Porque você... Né, nem todo mundo fica elocubrando porque elocubrar é chato, eu, eu admito, eu concordo, tá? mas Por isso que tem umas pessoas que gostam de elocubrar como eu, e aí a gente serve para os outros, ajuda um pouco os outros. Então, na verdade, a Arlequina é um pouco o estereótipo da sobrevivência ao mundo loucão que a gente está. A gente não é vítima de relacionamento abusivo só com homem quando a gente é mulher a mulher é vítima de relacionamento abusivo em vários, de várias formas as pessoas em geral não mulheres e não minorias inclusive eu vou direto com barulho de helicóptero e tudo porque senão vai ser impraticável está passando tocha aqui hoje Todos nós passamos por relacionamentos abusivos o tempo todo. Então, todos nós somos vítimas de um esquema, de uma sociedade, de uma civilização que se tornou perversa contra nós. Daí, Matrix, com aquela coisa das baterias, nós somos meras baterias para um sistema, não sei o quê. Então, a Arlequina, na verdade, ela é um alívio cômico, ela é uma via de saída para a gente lidar com esse mundo que a gente não consegue controlar. A gente vai mudar o mundo. Então o que a gente faz? A gente se muda, a gente tenta ser se, um pouco mais... Ei, tudo bem? É a Arlequina, é muito prazer. <risos> tem uma forma de você tentar lidar com esse terror. Então eu não acho ruim as pessoas fazerem ou se mirarem na Arlequina. Mas eu acho que a gente tem que pensar muito bem sobre quem é realmente a Arlequina. O que ela representa pra gente. O que, como ela seria na vida real. Faz uma fanfic. A Arlequina se não fosse um filme para criança, que é para adolescente, né? Não é para criança, mas é para adolescente, tinha gente de 12 anos no cinema. Tirando a Arlequina e o Coringa e essa questão toda, eu acho o filme todo plano. Os personagens são planos, não são muito não, Eu não gostei muito do filme, tá assim, é divertidinho. Vá para se divertir um pouquinho e pega a Arlequina e o Coringa para refletir sobre essas coisas que eu acho que são questões centrais do nosso momento social, econômico, não né? social, cultural, etc. Bom, espero que tenha gostado do vídeo. Dá ok? Eu sempre fico implicando com essa coisa de pedir para dar ok. Ah, faz o que você quiser, né? mas se você pensar em alguém que possa tirar algum proveito do vídeo, passa lá para a pessoa, porque o assunto é sério. Tchau, tchau. e incrível isso, né? Você ensina a criança a sofrer de segunda a sexta no colégio, fazendo coisas que ela não entende porque ela está fazendo, que é outro assunto também, né? Por que a escola não ensina coisas dizendo porque que é bom, né? Mas tudo bem. E se divertir sábado e domingo, porque a vida dela inteira vai ser assim. Ela vai fazer uma merda durante segunda a sexta e sábado e domingo ela vai tentar aliviar um pouco a vida miserável que ela tem.